Amigos do Youtube Olha como Vamos ver aqui Joguei essa fase umas 300 vezes hoje E tô morrendo toda hora, né? Ó o Segredo do jogo é você ficar num ponto Pra não pegar respawn Trabe respawn Ali, ó É amigo da um aqui embaixo, pH Se o Sniper cuidando de longe, não chegar perto não. Ai, ai, ai, ai. Nossa, é um mais ruim que o outro, ai. É. Ai, que filho da puta, escondido ali, tem um ovo no cu, Tá bosta. quer na farra, quer ver? Prende, filho da puta. Ai, meu cu. Ai, que porra Ah, Ai, meu... Ah, essas armas denunciaram a gente Elefante inimigo acima Ai velho tem fã de pobre Tem mensagem de pobre Posso falar não pobre essa porra Nossa minha mira é perfeita né <risos> Matou ninguém Matou ninguém Na árvore correndo, se os caras Ai, achei. Ai, ai, ai. Tô tá correndo. Ai, pior, pior. Engraçado. Morri na faca, cara. Esse é o bichão, ele é o bichão mesmo. Já era pra mim, o bichão pegou eu. Usar arma de longe é muito ruim, velho. Nem como. assim que você faz pra saber se tem alguém? Tem não? Botão. A paixão me picou. Teté, escapada, ao carceria. Olha é que desgraçado. Ah, reflexo sensador. Morreu. Vamos ver quem temos aqui. Quem tem aqui? Nossa, vocês eu que sou bom, esses caras que é muito ruim. Não pode não. Como assim? Sabia que não, é tá louco. Chegou que eu morro facado. Ah, não tem faca mais. Nada aqui, nada ali. Só <risos> amigo. A paixão te pecou. Você tentou escapar e não conseguiu. Se fodeu a bico. Nossa. Só presunto mesmo. Aê, aê, aê a acabou Ah, essa arma aqui é boa. Quer ver o que ela faz? Você põe ela aqui, ó. Ó, aqui, ó. Acabou, Acabou, Olha lá, ó. Tomou na fuça, ó. Lá vem mais. O que que é isso aqui? Que porra é essa? Nunca peguei isso. Vamos girar essa porra então. Esse é bom mesmo. Ah, o cara me matou, ele me matou, gente. Como assim, mago de morte? Tem que matar, ué. Ah. Quem for o desgraçado destruir minha sentinela? Ah não. Você vai com a arma dessa, você fala, ah, pronto, ninguém me mata mais. Pronto, você é morto da hora. Pronto. Pronto. Passando para Vante inimigo? Não, hoje não. Ai hoje sim, é hoje sim. Caminho acho que. Destruindo um monte deles Mais um tiro só agora Não, volta aqui, filho da puta Nossa, arma que eu peguei de bigodinha ainda Vai ficar mais escondido aí, arrombado. Pega. -se. Ah, esse aí foi esperto. Ele é bem esperto, sabe? O cara só matou eu. aí, nós win. Valeu, galerinha. Daquele jeito, deixa o seu like. Vamos ver a de morte. Espera aí um instante. Vai morrer ainda. Bobiando aí. É isso então. Valeu, falou. Aquele abraço. Beijo na